fala que é o Vortex trazendo mais um videozinho para vocês dessa vez estou jogando aqui de Bomb um pouquinho diferente aqui Facecam fazer aí minhas reações comecei de aura aqui sem querer galera a ideia é trazer aqui para vocês um gameplay da classe nova que eu peguei o Sniper comecei de aula aqui show e a primeira aqui Tô jogando Execution que é um plant de bomb está defendendo aqui começamos defendendo Estamos defendendo aqui o plant B Os caras paparam minha kill aqui, meio cara todos, os caras paparam. Ô louco, tomei a flecha na cara Vamos ver o que dá aqui, vambora Matei morri aqui, galera Aí o time difusou GG, Pessoal só correr atrás de kill lá Acabou deixando esse 4 a nós E vamos trocar aqui, então, agora Tamo aqui de Vassili Que é o sniper E vamos que vamos, galera vindo aqui pro bomb site ah, deixa eu mostrar pra vocês sniper dele aqui esse é sniper volt action não mata com tiro tem essa sub aqui e o especial dele galera é um é pouquinho aí, diferente já. ele tá aqui aquele sensor ali ó ele me dá o posicionamento da galera vamos recarregar aqui Matamos um Acabei morrendo aqui galera, o pessoal rushou, não deu para segurar não E, ganhamos que vai desarmar GG, defusamos a bomba aí Boa time É nóis Vamos continuar aí de vacilir Como que vamos, galera? Vamos defender essa A aqui de novo Taca o sensor ali novamente É B bem... É B, tá não a B, vamos pra lá. Mentira, tem sim na A. tá acabei avançando pra B, acabei morrendo. Tinha na A sim, tinha um só na B. Eu acabei saindo da posição antes. Ah, acabamos perdendo o round aí, não deu. Então vamos lá, galera. Vamos lá, fiz um kill só, tá em última aqui na pontuação. Permanecer no meio aqui, galera um lago diferente Pra ver a granada aqui Matamos um aqui, galerinha, veio igual um macaco em cima de mim. Acho que aqui nesse bomb site. Hein? É aqui mesmo. Eita, acabei morrendo aqui, galera. O cara tá o especial dele em cima aqui da quando aqui. O time foi eliminado. O time morreu aqui, galerinha. 4x2 pro pessoal lá. A gente ataca agora. Acabou de virar o um lado aí, galera. São 7 rounds pra vencer. 6 ações de empate. E tá 4x2 pro outro time. Vamos ver se a gente recupera aqui. Let, let it go... colocar o site A galera eu dei mole de passar por aqui tomei Entra, entra, entra, entra Não gosto muito desse mapa, tem um outro mapa que eu prefiro ele Nós temos aí um x5, galera. Perdeu. Só vai desarmar ali agora, com certeza. Ah, já estão desarmando. Então, 5x2. Vão ter que trabalhar o round aí agora no próximo. Acabei puxando ali, acabei me lascando nesse mapa. Não conheço muito bem. Estou em quarto ali, consegui uns pontinhos a mais ali. Vambora. Joguei muito pouco de sniper, não tô ainda habituado ao sniper aqui ainda. É porque tem que dar bastante HS aqui com o Sniper. Porque. pelo fato dele não matar com um tiro só no corpo. Mesmo o sniper dele sendo bolt action. O cara tomou um tiro, deve estar voltado lá para recuperar a luz vida Eita, acabei morrendo, cadê o pessoalzinho aqui para me dar um lifezinho? Vai desgraçado, me dá res Boa tia Ah, acabei morrendo nas costas Então, galerinha, último round Se a gente perder isso, a gente vai perder o game aí Vamos ver o que vai dar, galera Vamos que vamos Sabadão aqui, dia 26 Gravando aqui pra vocês aqui Acordei tem pouco tempo, apesar de já ser quase meio dia nessa bagaça. Dei mal de ter virado na cabeça. Eita, acabei morrendo aqui, o pessoal rushou aqui, me lasquei e vai ganhar, GG pra eles Infelizmente, galerinha, o time perdeu aí, mas eu vou postar mesmo assim O jogo aqui tem que ser trabalhado em equipe, se não tiver um time bom, você se lasca E aí, galerinha, quero pedir pra vocês aí, na descrição do vídeo aí tem canal dos meus parceiros aí, se puderem dar uma olhada lá, dar uma conferida. Quem não foi inscrito do canal aqui, se inscreve aí, fazendo um favor. Quem foi inscrito, dá aquele like maroto, compartilha o vídeo aí se puder. E galerinha, eu vou deixar também na descrição aqui, ó, sempre vai ter meu contato, a página lá do minha página de player. Quem quiser tá curtindo lá para tá por dentro aí de todos os acontecimentos do canal. Quando eu posto, quando eu não posto vídeo. Porque tem vezes que eu viajo a serviço, essas coisas assim. Aí mais pra vocês ficarem por dentro, hein. Mas então, se curtiu, dá aquele likezinho maroto aí. Valeu, fui!